Existem dois tipos principais de soldado. Um legionário é um cidadão romano, um auxiliar não é. Cada um deve fornecer seu próprio equipamento e fazer um juramento de lealdade ao imperador. Legionários formam uma unidade de infantaria composta por oito homens, um contra Novos soldados são responsáveis por tarefas desgastantes até garantirem um posto especialista. Dez contubernias formam uma centúria, com seu próprio porta estandarte comandante da guarda, seu segundo em comando e um centurião para liderá lo Seis centúrias juntas compõem uma corte e dez cortes, além de uma pequena unidade de cavalaria, as equites-legiões formam a maior unidade do exército romano de todos: a Legião. O símbolo da legião é a águia romana, mantida no alto pelo aquilífero. Cortes em uma legião são numeradas de 1 a 10. A corte 1 é extra grande, com cinco centúrias com o dobro de soldados. Os centuriões são oficiais veteranos, os prime ordens, e o mais antigo de todos é o primus pilus, ou o primeiro apresentado. Ele pode ser promovido a ser prefectus castrorum, prefeito de acampamento, encarregado do funcionamento diário da legião. Acima desse prefeito de acampamento, há sete homens, seis oficiais de Estado-Maior, os tribunos e o comandante de toda a legião, o legado. De volta a Roma, ele é um membro do Senado, a elite composta de 600 homens que dirigia o império. Mas no campo, ele comanda sua legião de cerca de 6 mil soldados, cada um deles um cidadão romano. Mas enquanto esses legionários cidadãos são a espinha dorsal do exército romano, os cidadãos não romanos, os auxiliares, são os especialistas. Em cortes auxiliares, os homens recrutados em todo o império usam seus talentos e habilidades em serviço de Roma. Uma área de especialização era a cavalaria, a alas. Alguns regimentos com o dobro da força, incluindo um na Grã-Bretanha, o Petriana Alley, também cortes compostos de infantaria e cavalaria, e algumas cortes auxiliares eram cortes simples de infantaria organizada, como as cortes legionárias. Mas as semelhanças param por aqui, na corte. Os auxiliares não são parte de nenhuma unidade maior. Não há nenhuma legião e nem legado para comandá-los. Em vez disso, cada grupo tem seu próprio comandante de alto escalão, que lidera essas unidades manobráveis mais compactas. E quando um soldado auxiliar serviu o exército romano por 25 anos, uma grande recompensa o aguarda. Ele recebe um lote de terra, uma pensão e todos os direitos do cidadão romano para ele, seus filhos e as gerações vindouras.